Tardes. Anaís Anderson. Boa tarde, meu nome é Anaís Anderson. É um grande prazer dar-lhes as boas-vindas a este seminário organizado pelo Escritório de Avaliação e Supervisão OVE no quadro da Semana de Avaliação Global. O título chama-se Monitoramento da Perspectiva de Gênero, Lições Aprendidas. Antes de dar início, tomem nota de alguns detalhes importantes. Para os panelistas, pedimos que mantenham seus microfones desligados enquanto não fizerem uso da palavra. Temos depois uma sessão de perguntas e respostas no final do painel. Por favor, usem o botão de Q&A, ou perguntas e respostas, para fazer suas perguntas. Esta sessão vai ser gravada e depois vai ser compartilhada na página do G local. Uh, se quiserem ouvir interpretação simultânea em inglês ou português, por favor, cliquem no ícone do mundo na parte de baixo da tela. Eu gostaria de dar a palavra à diretora da Ouve Ivory Jones, que vai compartilhar algumas palavras. Boa tarde a todos. Como diretora do Escritório de Avaliação e Supervisão do Banco Interamericano de Desenvolvimento, OVE, gostaria de dar-lhes as boas-vindas a este primeiro evento que organizamos como parte da Semana de Avaliação Global 2022. Agradecemos muito aos panelistas que estão conosco e à equipe do OVE que organizou esta conversa sobre um tema tão importante. É que o OVE tem uma dado de facilitar o conhecimento, as boas práticas e as lições aprendidas em termos de avaliação. Através da América Latina e do Caribe. E abordar a desigualdade de gênero converteu-se numa tarefa crucial para alcançar os objetivos colocados na Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 2030. É um tema transversal presente em toda a problemática social. Por este motivo, a Comunidade de Desenvolvimento Internacional se propôs encontrar diferentes maneiras de incorporar a transversalização da perspectiva do gênero em suas intervenções. No entanto, isso colocou vários desafios de, do ponto de vista de monitoramento e avaliação. Frequentemente, as atividades de transversalização estão integradas aos projetos, sem que se leve a cabo uma análise anterior adequada, o que leva à ausência, ausência de indicadores para o segmento de resultados, limitando, assim tanto a os seus efeitos na redução de desigualdades como a geração de conhecimento. Do ponto de vista ou da esfera de ação das várias partes envolvidas, agências multilaterais, governos, etc., a sociedade civil, é fundamental que trabalhemos de, de em modo colaborativo para melhorar o monitoramento e avaliação destes esforços, já que o monitoramento e avaliação são fundamentais para a geração de conhecimento. O painel de hoje pretende trazer a compreensão de como incorporar e melhorar a transversalização da perspectiva de gênero em projetos de desenvolvimento, para que estes sejam mais eficazes em sua meta de reduzir as desigualdades atuais. Muito obrigada mais uma vez, em nome do OVE, e damos as boas-vindas aos oradores e ao público do evento. Muito obrigada. Muito obrigada, Ivory. Como bem mencionou, a colaboração entre os vários setores é fundamental para esta área. Esta é a razão pela qual temos um painel diverso, cuja experiência cobre vários setores. Gostaríamos de convidar o público a compartilhar suas opiniões nas redes sociais sobre transversalização da questão do gênero. Vão encontrar-nos em Twitter como bibove. Uh, e G local 2022. Gostaríamos muito de ouvir seus pontos de vista. Um outro anúncio. Durante a exposição de nossos oradores, vamos é, colocar recursos relacionados a essas intervenções no chat. Agora, eu tenho o prazer de apresentar os panelistas. Temos Karma Clavel Akas, defensora da feminismo. Ela foi responsável pela unidade de gênero na Nicarágua, participou de pesquisas e publicações sobre a violência contra mulheres e apoiou a formação de organizações de mulheres e redes de defesa dos direitos humanos. Bem-vinda, Carma. Também nos acompanha Alejandra Pretos, diretora para a América Latina da consultora Inclusão e Equidade. Alejandra tem ampla ex experiência como pesquisadora, elaboradora de eh, políticas públicas sobre inclusão e abordagem de igualdade de gênero. Alejandra Faundes, também. Tem experiência em muitas outras áreas. Muito obrigada, bem-vinda. Também temos Alejandra Prieto, especialista em planejamento e monitoramento uh, da Oficina de Mulheres do México, Escritório de Mulheres. Também é mestra em políticas públicas. Tem mais de 10 anos de experiência no monitoramento e avaliação de políticas e tem publicações em várias revistas. Muito bem-vinda, Alejandra. Por fim... temos conosco Jonathan Rose, especialista em economia. Óbvio. Ele tem um doutoramento é, em economia da Universidade de Iowa e é diretor executivo do Bid. É, ele tem é, apoiado é, questões temas de igualdade é, no Bid. Muito obrigado, é um grande prazer contar com vocês hoje. Muito bem, para dar início à nossa discussão, eu gostaria de lembrar aos nossos panelistas que façam as suas intervenções em quatro minutos para que possamos abordar todos os temas delineados hoje. Vamos começar falando da implantação da transversalização de gênero. E eu gostaria de perguntar, ah, Jonathan, em sua opinião, quais são as suas condições necessárias para implantar a transversalização de, re... de gêneros e os principais desafios? Em primeiro lugar, eu não vou lhes dar a minha opinião, e sim vou dar a visão de nós. No da transversalização que apresentamos em 2018. Ou seja, vão ver que o banco avançou depois deste momento, mas eu lhes apresento dois fatores eh, que nós concluímos na avaliação. Em primeiro lugar, há um fator externo. Estas são as prioridades dos países. Embora existisse um maior interesse em temas de gênero, o tema continua a ter prioridade baixa para os países é, mutuários. Por exemplo, em 2016, a questão de gênero e diversidade é, era número 19 dos desafios mais importantes para o desenvolvimento nesses países. Então, em primeiro lugar, é preciso... Encontrar em nossa instituição um país que queira priorizar esses temas. Por outro lado, os fatores internos são muito importantes. Aqui no BID, vimos que a liderança e o compromisso político são fundamentais. Ah, Pressão por parte da alta administração e da diretoria executiva foram muito importantes para implantar o tema de igualdade de gêneros, bem como o estabelecimento de metas concretas em financiamento e, no número, no, e nos empréstimos. Isso mandou uma mensagem clara sobre essa prioridade ao pessoal do banco. Também a questão de atribuição de recursos, alocação de recursos. É importante contar com especialistas e consultores de gênero. E isso, no começo, tinha fomentado uma maior transversalização mas nas nossas operações, mas não é homogênea. E, às vezes, ainda é preciso encontrar maneira para atender certas essas necessidades. Outro tema que foi bastante importante, é o tema da capacidade técnica. O que vemos é que houve muita boa vontade por parte do pessoal, mas pouco conhecimento a respeito da transversalização dos temas. Então, o BID não apenas aproveitou isso, mas também a experiência em projetos, mas aproveitou a oportunidade para fornecer Capacitação, treinamento para o pessoal do banco. Outro tema importante é a integração das práticas institucionais. Por um lado, a priorização e a avaliação do desempenho foi importante, mas nesse momento nos deparamos com um desafio nessas práticas. Nós temos um quadro de eficácia e desenvolvimento muito focado na lógica vertical para atingir os objetivos principais da operação. E aí, muitas vezes, os temas de gênero não estão alinhados com os nossos objetivos. E por isso havia, uh, uh, havia equipes que simplesmente uh, descartavam esses temas. Mas agora, isso nós temos estra alinhamento estratégico em questões de gênero. E, finalmente, chegamos ao tema importante de que estamos falando hoje, que é a questão do monitoramento. Muitas instituições multilaterais, como o BID, reconheceram o desafio em medir os resultados na, da transversalização de gênero. E, por isso, estou acabando. Muitas vezes, focamos na contagem de atividades, mas agora o BID vai avançando mais e mais no sentido de poder mostrar o que funciona e o que não funciona. Vou parar por aqui e conversamos mais tarde. Muito obrigada, John, muito obrigado por compartilhar os resultados de uma avaliação tão importante. Agora, eu gostaria de conversar sobre as lições aprendidas e desafios. E para isso, eu gostaria de aproveitar a experiência de Alejandra Faúndes em na avaliação de políticas públicas. Como foi sua experiência com a transversalização de gênero em projetos, sobretudo em termos de quadros analíticos e interpretativos? Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de salientar que lições aprendidas, há muitas no na incorporação do processo de gênero nos processos de avaliação, não apenas na América Latina, como no, em todo o mundo. Claro que na América Latina também temos certas particularidades. Então, eu gostaria de me referir a três lições. Uma que está relacionada com a persistência desses temas. Em 2010, quando organizávamos a terceira Conferência Regional de Avaliação, em conjunto com todos os nossos colegas da RELAC, naquele momento nos aventuramos com a diretora da oficina, do escritório independente da avaliação de um mulheres, e com Carmen Colasso, uma colega feminista e ativista pelos direitos da mulher e avaliadora da Argentina, nos aventuramos, as, as três, a fazer o primeiro painel que se realizou na conferência de avaliação sobre temas de inclusão eh, da perspectiva do gênero. Naquela ocasião, nunca imaginávamos que hoje, dois, 22 anos depois deste evento inicial, temos mais de 10 painéis nesta conferência relacionados a temas de gênero e avaliação. Então, eu creio que superar todos os obstáculos, as resistências pessoais, institucionais, etc., que há com relação a este tema, for uma grande realização e fruto de nossa persistência. Essa é a primeira lição relacionada ao impulso, ao impulsionamento deste tema. Em segundo lugar, eu penso que a incorporação da abordagem do gênero na região Teve vários pontos de entrada. Se consideramos essa tríade da incorporação de gênero um marco, um quadro de referência importante, no tema analítico de como se aproximar às grandes transformações que têm que ser feitas para diminuir a desigualdade entre gêneros, por outro lado, nós temos o quadro tecnológico, os instrumentos, os processos, as fases, os termos de referência, as equipes, etc., que estão associadas a este marco, o quadro mais operacional da avaliação. E depois é um outro ponto de entrada relacionado aos produtos da avaliação. O que nós, para que usamos esses resultados? Será que nós divulgamos esses resultados incorporando a abordagem de gênero? Uma das questões que mais avançou na região nos últimos anos, de acordo com a minha experiência, está relacionada com as questões mais operacionais e técnicas. Desenvolveram-se centenas de guias metodológicos, ferramentas, tipos diferentes de capacitação, indicadores de gênero, metodologia participativa, enfim, muitas iniciativas que foram desenvolvidas institucionalmente, tanto por parte de instituições multilaterais, como agências da ONU, dos próprios governos e dos sistemas nacionais de avaliação e também dentro da comunidade avaliadora. Então, aí há um acervo conceitual, metodológico, muito interessante, que esteve em desenvolvimento e continua em desenvolvimento. São questões que vamos revisitando muitas vezes, ou através das quais revisitamos os processos. E uma última entrada, que é a que está menos desenvolvida e que me parece tremendamente estratégica e aí eu vou pedir a Anaís uh, para colocarem o slide isso está relacionado com uh, os quadros de referência e os quadros analíticos em primeiro lugar está o marco normativo com relação à igualdade de gênero, que é a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Um marco normativo que é vinculativo para os nossos países. Então, isso tem uma tremenda importância no tipo de transformação que queremos fazer e no tipo de compromisso que os vários governos e instituições fazem com relação ao tema de gênero. Este marco normativo nessa última etapa da história, na incorporação dos temas de gênero, dialogou com vários instrumentos que hoje temos hoje em dia, entre os quais a agenda 2030, os objetivos do desenvolvimento sustentável, onde não apenas se relaciona com o gênero a partir do objetivo número 5, que é o da igualdade entre os gêneros, mas como vemos aqui no slide, também há várias articulações eh, com as metas, os indicadores e os resultados que queremos alcançar daqui até 2030. Nós temos temos apenas oito anos para avançar na implantação desta agenda, assim, os desafios são de grande monta, exigem muito esforço pessoal, profissionais, institucionais, para implantar esta agenda. E também porque contamos com outro instrumento e outra referência na América Latina, que é a seguinte, por favor. Que leva em conta os quatro nós, estruturais principais da desigualdade do gênero na região, que enfoca as características da região, e esses nós estruturais foram sendo identificados a partir dos 45 anos de conferências regionais sobre a igualdade de gêneros e mecanismos de igualdade de gênero nesta região. E esta agenda região foi sendo construída com base em vários diagnósticos, análises, avaliações, etc., que vão conformando as prioridades dos vários países e dos governos. Então, é muito importante analisar as transformações e identificar quais são as grandes linhas de trabalho ou as grandes transformações eh, propostas pelos projetos que avaliamos e contamos com marcos explicativos e marcos ou quadros de interpretação para ver se este projeto ou programa que estamos avaliando vão contribuindo para os processos de igualdade entre os gêneros a re... e a erradicação desses nós estruturais. Este me me parece um momento muito importante para concentrar, olhar nos progressos e também é, para podermos avançar de uma maneira muito mais articulada, muito mais global e, em conformidade com isso, irmos em direção a uma análise, uma interpretação dos dados concretos com uma perspectiva muito mais estratégica e muito mais transformadora com relação à desigualdade de gênero na região. Muito obrigada, Alejandra. Isso é muito importante que, o que acaba de comentar. E eu acho que a pergunta seguinte se relaciona ao que você falava no quadro operacional gostaria de entrar em como se leva a cabo a gestão de avaliações desses projetos. E aí eu passo a palavra a Alejandra Preto, para que compartilhe sua experiência em ONU Mulheres. Que características considera importante para garantir a perspectiva de gênero e o uso dos seus resultados? Muito obrigada, Anaís, muito obrigada, Ove, pelo convite nós gostaríamos de agradecer o convite do Escritório de Mulheres do México e, pegando os elementos apresentados para Alejandra Faúndes sobre os nós estruturais para a desigualdade de gênero, sem dúvida, é o que nos leva a colocar as ideias sobre como incluir em cada ciclo de políticas públicas ou em projetos de desenvolvimento, no caso de instituições multilaterais, incorporar essas dimensões não apenas no diagnóstico, na elaboração, na implantação e monitoramento dos projetos, mas também na elaboração, que é o tema que nos convoca aqui. Um dos desafios mais importantes é a participação e inclusão das mulheres na elaboração dos projetos para que possam contribuir uh, contribuir sobre alternativas de seu ponto de vista e sobre como vivenciam o problema que estamos tentando abordar. Essa inclusão e participação das mulheres também tem que ser incorporada na avaliação dos próprios projetos. Muitas vezes isso fica de fora e este é um elemento importantíssimo, já que a avaliação é uma ferramenta que nos permite aumentar a igualdade de gênero através da incorporação dessas dimensões de... Igualdade de gênero e de direitos humanos ao longo de todo o processo e também no uso dos resultados, ou seja, que os resultados não fiquem só na apresentação de relatórios, mas que sejam incorporadas ou que incorporem outras vozes. Assim, o segmento e avaliação com perspectiva de gênero não apenas é um agente, eh, agente transformador para a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres, mas... A operação em si, como o processo tem que empoderar as partes envolvidas, e isso vai nos ajudar a diminuir os níveis de discriminação e exclusão. Eu acho que isso também ajuda a incorporar as dimensões de gênero e direitos humanos nas abordagens, nos métodos, nos processos e nos processos de avaliação. Quando avaliamos um projeto de desenvolvimento, é importante, em, primeira, em primeiro lugar, valorizar ou avaliar para ver se o programa leva em conta eh, desigualdade de gênero, direitos humanos, se comenta a construção, ou desenvolvimento de capacidades das mulheres, se leva em se leva em conta os direitos humanos, a questão dos direitos humanos, eh, quais, os titulares eh, de direitos e deveres, quais são as oportunidades para desfrutar de seus direitos, se fomenta a participação de mulheres, mas também de outros grupos que estão submetidos à desigualdade e discriminação, se recompilam eh, a dados desagregados eh, por etnias, eh, gênero, religião, etc., e se nos dão uma visão da desigualdade de gênero em termos de comportamento, acesso a serviços, recursos e a utilização desses serviços e recursos, entre outros resultados. E se contribuem aos progressos e aos resultados, é, bem como outras transformações sociais. Mas outro elemento importantíssimo, que às vezes parece que esquecemos, é identificar o que queremos fazer com esses nós estruturais? Em termos de questões de gênero, pensando em ativos e recursos, seria uma mudança de acesso entre homens e mulheres em termos de controle dos recursos, acesso à terra, aos bens básicos, é se não há uso diferente também em termos das receitas geradas, se isso muda a tomada de decisão nas famílias, a nível regional e nacional, podemos avaliar como se tomam as decisões nas várias comunidades, outra dimensão pode ser acesso à participação, e quais são as demandas em termos de tempo, recursos, as várias prioridades estabelecidas para as mulheres, os papéis e responsabilidades que temos dentro da família, da comunidade, em termos de gênero, quais são os nossos níveis de participação de homens e mulheres nos processos políticos, e quais são os vários incentivos ou limiares de benefícios que são dados para aumentar a participação de homens e mulheres. E um elemento importante que às vezes deixamos de lado é que há projetos que estão destinados a mulheres e que, porque são projetos destinados a mulheres, já levam incorporado a abordagem de gênero. E isso muitas vezes é um erro. Porque não necessariamente porque um projeto esteja elaborado para beneficiar as mulheres quer dizer que tenha uma abordagem de gênero, então a avaliação por si só já o inclui. Muito importante o que você disse, Alejandra. Bem, continuando, esta, seguindo essa linha de avaliação e focando na elaboração e aproveitando a experiência da Alejandra Faúndes, eu queria pedir se você pode compartilhar alguma experiência realizada com a perspectiva da transversalidade de gênero muito obrigada com relação ao que dizia alejandra preto com relação às questões que tem que ser levadas em conta nas avaliações com abordagem de gênero, eu acho que um aspecto crítico que teríamos que revisar continuamente está relacionado à elaboração ou formulação de indicadores. Eu acho que houve muito progresso em termos de... Estamos, estamos ficando cada vez mais precisos na elaboração dos indicadores para facilitar o processo de medição, mas... Ainda persistem muitos problemas neste campo. Então, onde houve uma série de treinamentos, de listas de indicadores, de capacitação, muitas publicações e muito esforço técnico, mas também houve muita coisa cópia. Então, nós temos que sermos honestos no sentido de que quantas vezes nos deparamos com os mesmos indicadores para medir questões de gêneros que se repetem inúmeras vezes nos projetos e nem são muito considerados. Então, nós temos que fazer um esforço para traduzir esses indicadores e ter um quadro analítico para compreender a direcionalidade e os objetivos das mudanças que um determinado programa e projeto quer atingir, e, portanto, os indicadores têm que estar muito relacionados com essa iniciativa e com esses objetivos. E aí eu gostaria de dar um exemplo que pode ser um exemplo negativo, mas Pode ser uma lição aprendida? Há muitos anos atrás, mais de 10 anos, a minha equipe teve que fazer a avaliação da política de igualdade de gênero numa das grandes cidades da América Latina. Naquela oportunidade, evidentemente, a política tinha vários âmbitos de intervenção: saúde reprodutiva, normativo. Leis de igualdade, questões da violência, uma série de coisas, como são, habitualmente, as políticas de gênero em nossas cidades. E um dos âmbitos importantes, o campus dessa avaliação, dizia respeito a temas de mobilidade urbana com enfoque de gênero. E aí, também havia um conjunto de iniciativas, como de estabelecer os ônibus rosa, exclusivos para mulheres, de determinar de certos vagões de um metrô exclusivos para as mulheres, e nós entrevistamos as autoridades da época sobre essa iniciativa. Eles estavam muito contentes com os resultados, tinham tido um orçamento aumentado nos últimos cinco anos, uma frota maior de ônibus rosa na cidade, mais segurança para as mulheres que viajavam no transporte público naquele momento, no entanto, quando nós lhes perguntamos se isso era um bom sinal para esse ministério, para essa secretaria ou para essa iniciativa, se era um bom sinal para reduzir a violência contra as mulheres na cidade perante isso, ficaram muito perplexos, as autoridades ficaram muito perplexas, porque, de fato, a maioria das vezes, nos deparamos com instituições públicas é, que as análises estão relacionadas simplesmente ao aumento orçamentário. Então, parece que era, era um bom sinal com relação às mudanças que se queriam produzir um determinado território, ou com relação a certo tema, mas aí, em questões de gênero, se quisermos realmente fazer transformações para erradicar ou diminuir a violência contra mulheres e meninas, é preciso pensar de maneira muito mais integral. Não basta simplesmente aumentar os ônibus rosa para diminuir a insegurança que sofrem as mulheres e meninas viajando em transporte, mas também como isso se articula com o um conjunto de outras medidas que se levam a cabo numa política pública para abordar questões de fundo e erradicar esse nó estrutural relacionado com a violência persistente contra as mulheres no espaço público. Isso ocorre também no espaço privado, mas gostaria que refletíssemos sobre a mobilidade urbana, insegurança, violência de gênero, como uma política pública... Quando se trabalha numa cidade específica. Então, o indicador não é um tópico menor que deve ser dito apenas foi mal calculado, então tocamos para frente, mas, de fato, precisamos fazer um esforço para vincular esses marcos de análise com a construção dos indicadores, a. a direcionalidade e os instrumentos que possam realmente medir esses indicadores de uma forma mais ampla, abrangente, integrada para abordar a questão de desigualdade de gênero na nossa região e no nosso país. Obrigada, é realmente um grande desafio e precisamos enfrentar para aprender mais a respeito do assunto Agora, Carmen, vamos complementar isso com as lições aprendidas e desafios sobre a implementação da transversalização de gênero. Boa tarde, obrigada. De fato, vou compartilhar uma experiência que não é minha, mas de uma equipe que trabalhou na Nicarágua com responsabilidade de trabalhar com gênero na oficina no escritório técnico de avaliação. Então, como disseram os meus colegas, em relação às lições aprendidas, nós temos, por exemplo, o tópico de uma decisão política. Às vezes os doadores têm um papel e dizem, bom, agora é a hora da transversalização de gêneros. Foi positivo, pois permitiu que isso ocorresse, mas se colocava essa ideia, mas não se fazia mais nada. Então, é importante ter esse âmbito político, como disse Alejandra, que existe nos países na América Latina, eles existem, Muitas vezes não tem financiamento, mas não tem formação, mas se aproveita, mas é necessário ter um financiamento, pessoas capacitadas na área de gênero, pois temos formação em outras áreas de política pública e essa é uma área de especialização. E muitas vezes... Como vou dizer depois, precisamos disponibilizar dinheiro para o trabalho, uma equipe formada e algo que já foi dito antes, que é a insistência e a aliança de atores. Na minha experiência, a pressão, a formação, auditoria social de organizações de mulheres e feministas nos territórios que cobraram que essas políticas públicas, seja de financiadores ou de receptores, pudessem ser implementadas. Há âmbitos nos nossos países, quadros, quadros globais e internacionais que podem ser aproveitados, mas isso é essencial. Conseguimos conquistas devido a essa insistência, essa pressão feminista com contribuições para se transformar esses projetos de desenvolvimento que são projetos para a igualdade de gênero. a igualdade de gênero com interseccionalidade, pois a América Latina é diversificada, pois se isso não ocorrer, não há transformação. As mulheres são diversas no mundo, na América Latina, então, acredito que são elementos da nossa experiência e os financiadores tiveram esse privilégio de induzir, às vezes, mas muitas vezes nós mulheres não cobramos a qualidade exigida para um processo de formação e de preparação dentro de campos diferentes. Muito obrigada. Vamos ouvir um pouco mais sobre o Comitê de Água Potável, que você falasse um pouco mais a respeito e como foi feita a coordenação com outros membros de cooperação local. Acho que é um tópico muito importante na transversalização de gênero. Sim, eu já estava preparada para falar sobre isso. Vou compartilhar uma experiência da qual fui coautora na preparação de uma experiência que se chamava Iniciativa para a Água, que era para Comitê de Água Potável com a transversalização de gênero nesse pro projeto. Foi um projeto grande com... a muito, com muito financiamento de ONGs espanholas, mas não tinha nada a ver de gênero. Não havia uma opção realmente para transformação e para igualdade. Nós trabalhamos em dois, acreditando que havia uma oportunidade com financiamento, vontade política das ONGs espanholas e nicaragüenses, que já estavam trabalhando em campo. Então fizemos um diagnóstico das defasagens de gênero nessa rota de construção de comitês de água potável, como uma assembleia, a preparação e depois chegar a uma fonte de água. E continuamos com contamos com uma feminista espanhola que tinha muita experiência na América Central em avaliação docente que tem uma trajetória de trabalho na região e pedimos que colaborasse conosco. Fizemos o diagnóstico das defasagens, as ONGs espanholas e nicaragüenses financiaram os projetos com um acompanhamento de escritório técnico. E nessa rota comunitária da água, identificamos essas defasagens e as aberturas para essa transformação e construção, pois as mulheres estavam, então, em lugares de tomada de decisão, qual era a formação possível para elas, quais eram os, os, as posições nos comitês, quais eram os pagamentos, o que, que acontecia ou, ou não. Para isso, muitas vezes, havia uma formação que não era factível para as mulheres. Às vezes, parecia claro, mas não, e nós aprendemos muito nesse processo. E à medida que identificávamos as transformações desejadas, podíamos construir os indicadores voltados à igualdade. Como dizia Alejandra, as duas Alejandras, o indicador pode ser maravilhoso, mas a questão é... Se não se identificamos a defasagem, não temos a estratégia ou atividade dentro deste programa, não é possível ter um indicador de gênero sem uma análise prévia. E há uma frase que usamos na Nicarágua: é que não vamos inventar a roda. Já existe, já existem indicadores de gênero que foram preparados por líderes de organizações femini feministas, docentes, universitárias. Então, precisamos rever e, e entender o que já foi escrito, aprender, adaptar, não copiar, mas adaptar. O que também é muito importante é o seguinte, poucos indicadores são bons e oportunos, Muitas vezes, vemos indicadores com uma lista que não é viável. Então, para que seja isso? Então, bons, poucos, eficientes e oportunos. Então, há toda uma estratégia em torno disso. Não sei se já passei dos quatro minutos, então encerro agora. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar e ouvir as minhas colegas da mesa muito obrigada, Carmen, por ter compartilhado essa experiência. E lembrem-se que no chat estamos compartilhando os links para os recursos mencionados pelas, pelos panelistas. E agora, vou passar a palavra à Alejandra Preto, que vai falar sobre a experiência para discutir a melhoria entre a colaboração da, entre as diferentes nações agências das Nações Unidas. Claro, as Nações Unidas contam com um grupo de avaliação que tem uma série de produtos e guias onde podemos nos orientar sobre a avaliação e como podemos incorporar isso em perspectiva de gênero. E a ONU Mulheres tem princípios dos direitos humanos para que haja de uma forma eficaz um critério voltado a informações baseadas em evidência calcados num progresso ou falta do mesmo, com resultados previstos ou não em relação a igualdade de gênero. Então, os critérios, os critérios básicos são dados válidos, estáveis, desagregados do processo, que sejam simples, em relação às evidências e os costumes das, pe das pessoas, o que é uma parte muito relevante, e que não haja preconceito de gênero. Precisamos ter equipes equilibradas para avaliação de gênero. Muitas vezes avaliamos uma temática difícil ou complexa, então precisamos ter equipes equilibradas com uma linguagem sensível à questão de gênero, com avaliações participativas sobre direitos humanos, e que apresentem metodologias adequadas. Mas algumas experiências que tivemos com algumas agências da, da ONU mostram que é muito difícil ter uma avaliação com perspectiva de gênero em relação a dois elementos mencionados por Jonathan. Recursos que precisam ser suficientes para avaliação, e que essas considerações técnicas sejam incluídas com recursos econômicos adequados para se considerar os elementos e também capacidade técnica. Apesar dos grandes esforços empreendidos com ferramentas manuais, cursos, capacitações, a capacidade técnica para avaliar a dimensão de gênero nem sempre está presente com experiência, apesar de haver algumas iniciativas que não levam isso em consideração. Então, eu gostaria de colocar alguns pontos sobre as faces da avaliação, desde o seu projeto, a sua utilização, pontos-chave, por exemplo, ensino, Elaboração de termos de referência para avaliação, levando-se em consideração os recursos necessários, essenciais para avaliação, incorporando esses elementos na análise, incluindo como critério de pergunta e avaliação as questões de gênero e direitos humanos. Muitas vezes se pensa que esses são elementos transversais, no entanto, não tem um enfoque específico. E para execução, precisamos ter as relações de poder no processo de avaliação, vendo se esse processo está marginalizando mulheres de outros grupos, se esse processo pode contribuir com o desenvolvimento das mulheres, uma posição de análise, como já mencionamos nos indicadores... E também temos o acompanhamento, a utilização, e é muito importante apresentar resultados para que se use as avaliações, incorporando as pessoas necessárias para a avaliação, que as mulheres presentes fazem, façam parte dos grupos de referência, de gestão, e com isso nós tenhamos um plano de ação para colocar em prática as recomendações surgidas das avaliações que possam gerar um impacto com transformações nas relações de poder. Obrigada, Alejandra. É claro, como já foi mencionado, a coordenação para a implementação da transversalização de gênero essencial. gostaria de perguntar, como líder, ao Jonathan, Quais são os principais desafios dos organismos multilaterais em termos de uma coordenação eficiente para a implementação de projetos de transversalização de gênero? Vou pedir, então, a apresentação do gráfico, pois isso vai responder à pergunta. Durante o período de 2011 a 2016, Analisamos todas as operações de empréstimo do banco e podemos observar a questão de gênero que estavam nesses projetos. Aqui nós temos divisões. Não, não interessa detalhar essas divisões, mas a questão é que, quando consideramos o emprego e empreendedorismo, o enfoque é na transversalização desses tópicos. Nós vimos que havia mais de 100 projetos em relação às lacunas na área do emprego. Nós temos aqui no LC, nós temos a divisão do mercado de trabalho. Então, como canalizamos essas evidências quem está responsável por isso, para reunir essas lições? Como já se foi dito, quais são os indicadores? Estamos usando indicadores parecidos para entender essas lições, mas é claro que há outras lições de outras agências, mas isso é importante porque, no final das contas, se vamos avaliar tudo isso, vamos ter evidências do que funciona ou não. Muitos desses projetos, como por exemplo na questão de transporte, nós precisamos treinar as mulheres em relação à maquinária pesada, segundo um diagnóstico de como isso pode melhorar o seu salário. Porém, qual é o custo-benefício? Nesse projeto que capacitou três mulheres, em vez de dar escala a nível nacional para capacitar 20 mil. Então, isso é muito importante. Outra questão que eu gostaria de colocar, e Carmen mencionou um projeto que também observamos, muito parecido na Bolívia, são os comitês de água se a participação das mulheres pode melhorar a sua ação e voz nas comunidades. Mas é uma inovação de boas práticas nas atividades de desenvolvimento. Nessas comunidades são as mulheres que caminham durante quatro horas para a água e que depois voltam para casa para alimentar as crianças. Então, o objetivo desse projeto é melhorar a saúde e nutrição da comunidade então, se as mulheres estão encarregadas de capacidades em operação, manutenção dos equipamentos, isso aumentaria a probabilidade de sustentabilidade. Então, precisamos nos perguntar se é necessário medir isso ou se já temos evidências suficientes para ver se podemos ter um projeto como um projeto de infraestrutura com uma nova tecnologia, aproveitando a inovação. Não vamos pensar em um material que dura 50 anos? Não. Isso faz parte do contrato de aquisição. Outra questão parecida é... Vem de um bom exemplo na Jamaica, onde tivemos... Três projetos de segurança que foi desenvolvido durante um tempo na área de segurança, e incorporamos a perspectiva feminina no projeto de segurança, que é uma questão que às vezes nos foge, que é a questão da masculinidade. Não se pode ter um projeto sobre uma segurança do cidadão ou com uma violência com base em gênero, sem se levar em consideração a questão da masculinidade. E, com isso, sobre a segurança cidadão, precisamos trabalhar com os homens que são pais, mas que não estão juntos à mãe. Então, como se faz um bom pai? Isso... Seria um curso interessante que poderia melhorar as atividades de desenvolvimento? É uma pergunta aberta onde poderíamos chegar um momento onde talvez não seja tão necessário considerar, mas chegar uma hora de partir para a ação. Muito interessante. E agradeço a todos e todas pelas suas colocações. Foi uma discussão muito interessante. E agora passaremos as perguntas. Nós temos algumas perguntas aqui no Q&A e temos pa tempo para três perguntas e temos uma, um tempo de resposta de três minutos. Temos uma pergunta para a Carmen. Como vamos incorporar a interseccionalidade na perspectiva de inovação? Significa para mim que quando dizemos mulheres e homens, não somos iguais, somos pessoas com identidades diferentes, que em muitos casos são identidades que acabam nos discriminando. Então, acho que a Alejandra Preto comentava, é um programa, um projeto para que ele tenha êxito, as pessoas que se beneficiam desse programa, o projeto, façam parte do, da sua estruturação e avaliação. Então, eu vou fazer um projeto numa comunidade indígena, na Guatemala, precisamos ter essa visão, essa incorporação, não pode ser um projeto de mulheres urbanas, ou seja, é em função de onde vou trabalhar, esse projeto, precisamos entender que há uma diversidade, colorações, discriminações, identidades diferentes. Isso não seria um problema, mas essas identidades, às vezes, criam discriminação e, se precisamos de uma transformação, isso precisa ser incorporado para que essas pessoas estejam presentes na elaboração e no projeto. Em relação à avaliação, há algo importante em que, na colocação da Alejandra Prietro, a avaliação muitas vezes é feita no final. A avaliação é um processo, um processo que inicia quando começamos a criar um projeto e depois, dependendo da avaliação... Fazemos algumas mudanças no impacto, mas a avaliação faz parte de um processo incluído no programa, no projeto desenvolvido. Muito obrigada, Carmen. A pergunta seguinte é a Alejandra, Alejandra Prieto. Até que ponto se incorporou a perspectiva de gênero de forma sistemática nos governos e instituições da região? Não sei se quer dizer as agências, governos, em geral, instituições ou governos. Há um esforço bastante significativo, significativo feito com desenvolvimento lateral e dentro dos governos para que haja entidades que se dedicam a promover a avaliação nos países com dados Anuais. Eu vou falar sobre o México, onde temos nosso escritório, há duas entidades aqui que preparam isso a partir do governo. Nós temos a avaliação do desempenho, o Coneval também, que faz o regulamento dos programas públicos com regras de operação. E estão tentando... organizar essas políticas governamentais de avaliação com uma perspectiva de gênero para haver um mecanismo de defesa dos direitos femininos junto a organizações de apoio multilateral, pensando num esforço integrado para haver uma política que responda a princípios de igualdade, e que haja diretrizes que permitam a criação de projetos, programas de políticas públicas, para quando se fizer uma avaliação dos resultados, essa avaliação tem um enfoque de gênero. Obrigada, Alejandra. E para concluir, várias pessoas perguntaram sobre esses tópicos, e eu gostaria... Uh, saber se Alejandra poderia... Alejandra Faúndes pudesse falar um pouco disso. Nossa, como há tanto interesse. E nesse mesmo espaço da conferência local, haverá painéis, cerca de 12, que falarão sobre gênero com panelistas diferentes, experiências diferentes, então, convido a todos que deem uma olhada na agenda da iniciativa durante essa semana e convido ao lançamento do Grupo de Gênero Avaliação de Direitos Humanos da RELAC, que fará um evento chamado Café Virtual sobre Igualdade de Gênero. Então, convido a todos para sexta-feira às 16 horas do México, 17 horas no Chile, para fazer parte, com uma participação ativa, queremos fazer um relançamento, convidando a avaliadoras mais jovens, que já fizeram parte de outras iniciativas, de outras instituições. Então, esperamos que seja um espaço para re revisitar questões de gênero, metodologia, com essa perspectiva, e então todos são convidados a esse evento para finalizar a jornada dessa semana de avaliação. Muito importante ver como podemos nos envolver mais nesse tópico. Nós, falamos que esse conversa pode continuar e estamos compartilhando no chat outros eventos e para encerrar gostaria de dizer que nós temos responsabilidade de levar essas temáticas adiante para que os projetos tenham uma perspectiva de gênero adequada garantindo os direitos de todos e todas agradecemos os panelistas e ao público pela sua participação e Compartilharemos as gravações desse painel através da rede social do OVE e desejo que tenham uma boa tarde. Agradeço pelo, pela troca aqui com os panelistas. Tchau, uhum. tchau. Tchau.